Como alguém que não estuda e não cola, consegue passar de ano? Eu acho que a resposta já veio logo na mente. Eles decoram. Mas será que decorar é bom? Eu andei pesquisando alguns vídeos no YouTube e encontrei um professor bastante interessante. O nome dele é pierre Noit Piazzi. Ele conta sobre como a gente recebe as informações e como nós as armazenamos no cérebro. E ele divide basicamente o cérebro em três partes. O cerebelo, o sistema límbico e o córtex. No cerebelo, ele diz que armazenar informação é muito difícil, mas também é impossível de se esquecer. Por exemplo, se quando você era pequeno você andava muito de bicicleta. Depois de 40 anos sem andar de bicicleta, você encontra uma bicicleta e resolve andar. O que acontece? Você sabe andar de bicicleta. Isso porque a informação foi armazenada e você nunca mais esqueceu. O sistema límbico é um local onde é fácil armazenar informação, mas é mais fácil ainda pagar. É uma memória curta e provisória. Seria o idiota que mora em cada um de nós. Quando você acorda, é ele que está em ação então é por isso que às vezes a gente acorda meio burro meio sem saber o que fazer você já por exemplo levantou da sala, chegou na cozinha e esqueceu o que tinha que fazer isso porque você acabou de armazenar a informação lá o que você tem que fazer para lembrar? voltar para a sala no mesmo lugar onde você estava aí muito provavelmente você vai lembrar o que você veio fazer já o córtex tem uma maneira esquisita de armazenar informação mas é lá que a maioria delas fica, e quando entra, nunca mais sai. E é lá que as aulas deveriam estar. Só que todas as noites, infelizmente, a maioria dos alunos perde todas as informações, porque elas não entram para o córtex. Já que o sistema de armazenamento de informação no córtex é esquisito, o que fazer? Como fazer para armazenar informação lá? Como armazenar as aulas que você tem no córtex? para que elas não sejam excluídas. A primeira coisa que você tem que saber é que ninguém escreve no córtex enquanto ele estiver funcionando. Tudo o que nós aprendemos é armazenado na memória curta, ou seja, no sistema límbico, no nosso idiota. E aí quando você dorme, o que está armazenado no sistema límbico, ou vai para o córtex e permanece lá para sempre, ou é eliminado para sempre. Então quem decide? Quem decide o que vai ser guardado? Quem decide o que vai ser excluído? Pense um pouco agora nas suas matérias preferidas. Eu garanto que as suas matérias preferidas tinham os melhores professores. Então se você tem um professor que além de ser bom em ensinar, é uma pessoa legal, gentil, bacana, isso vai facilitar com que você aprenda o que ele está ensinando. Só que tem mais um detalhe, uma coisa ainda mais importante. Você precisa estudar. Como é então que nós armazenamos informação no córtex? Durante o sono, o cérebro descansa por um período e funciona mesmo você estando dormindo. Essa parte que o cérebro está funcionando é a parte que você está sonhando. Basicamente nós não dormimos para descansar, nós dormimos para sonhar. Sonhar é tão importante que se nós ficarmos dois dias ou três sem dormir nós chegamos a ter alucinações, que seriam sonhos acordados. Durante o sono, é que o seu cérebro guarda as informações que você armazenou durante o dia. Mas para que elas sejam guardadas no córtex, você precisa relembrar antes de dormir. Então, qual é a receita básica para que você aprenda e não decore? Então, você tem aula de manhã, estude pelo menos 40 minutos em casa... Antes de dormir, seja o sono da noite ou um sono longo durante a tarde. Se você estuda à tarde, estude 40 minutos à noite. E se você estuda à noite, vai ter que estudar 40 minutos antes de dormir. Senão, tudo que você aprendeu vai ser jogado no lixo, não vai ser guardado na sua memória. Bem, por hoje é isso. Mas antes, um recadinho. Se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores. Mude a regra do jogo. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Até mais.